Qual, qual que é o roteiro de hoje? O que a gente vai fazer? Não tem, roteiro, não tem roteiro. O roteiro é não ter roteiro? É, claro. Pera aí, fala que a gente não vai no, no Outlet, é isso? Não, hoje não. Vai no Outlet hoje? Não, hoje não. E o que, que você pensou, então? A gente vai aqui na Praia de Verdun. Conhecer a Wellington. O que, que é a Wellington? Explica pra mim. A Wellington é uma rua bastante conhecida aqui do Verdun. Hum. É bem conhecida pela gastronomia. Hum. Tem brechó eu tô te cortando. Eu não tenho tá... altura. Tá muito Peraí. difícil. Não. Peraí. Fala aí, agora, agora. Não. É. Calma aí. No seu tamanho. Deixa, tá voz, deixa de eu fazer não. assim, ó. Vamos, vamos é gravar tá assim, ó. Assim, tá vamos. Vai, fala. Onde que a gente vai fazer hoje o rolê? Não tem roteiro, querido. Não tem roteiro? Eu tenho que gravar vídeo com você assim, ó. É, <risos> Um metro e meio. É Olha isso, você bate no meu ombro, velho. Equilíbrio é tudo. Né? Tá, vamos no na Wellington e vamos na deleglisa E. Não, nós vamos no brechó. Vamos no brechó. Tá bom, não, esse tipo é de no vídeo. Brechó. Cara, esse tipo de conteúdo é o conteúdo que a galera mais gosta, tipo, indo num brechó no Canadá. É no brechó, o povo velho. ama isso. O povo ama brechó, velho. Na pandemia de fazer linguiça. Ali uhum. foi o áudio. Você tá falando dos seus trampos estranhos que você foi. teve? Foi. Me, o, o melhor, assim, foi fazer linguiça. Trabalhava a Cardio, menos 18, me colocaram, eu falava, coloca essa roupa aqui. Porque é uma roupa toda branca. Ah. Aí, meu, tinha várias camadas, eu falei, não, beleza. Me colocaram com chineses, gente. <risos> eu com 10 de atenção para colocar linguiça lá. Eu pulava três. Aí os chineses brigavam comigo, foram 10 horas. Oh, oh, oh. Não, tá, não bom. tá bom, Eles não tá legal. Ó, oh, tem, um oh, tem uma opção boa de galocha aqui. Essa marca é super boa. Ah, essa daí parece que tá um pouco melhorzinha. É, vamos ver a sua aqui. Mas que, pra que, que serve isso, gente? Eu não tô isso entendendo. É Eu não tô entendendo. Isso é tipo um galochão? Eu não tô entendendo. Mano, o que, que é isso? Não <risos> tô entendendo o que é isso. Meu Deus do céu, isso aqui é pro pé de quem? Seu? Não, isso não cabe no meu pé. Ai, ah, eu não sei. Pra que um negócio desse tamanho. Tá estranho isso, né? Ai, eu vou colocar esse um chapéu é é da normal. morta, Não, não cabe esse. Meu, e se tem uns, uns, uns piolhos nesse chapéu aí? Ai, você vai tirar. Já é pensou se tem uns né? piolhos? Tá bom? Não, ficou maravilhoso. Ah, esse tá a sua cara. <risos> ele é de lado, né? Ele é de lado. Não dá, esse já tá Ele é de lado, Ai, mano. Ai, não. Não gostei desse. Olha ah, como é que ficou. Ela vai usar o celular de espelho. Aqui, olha que lindo, ó, olha esse que Esse daqui com esse, gente não é lindo esse maravilhoso, maravilhoso. Mano caiu mano. o negócio cai não mas eu saio é só de caixa beijo meu Deus tá caindo os negócios do sapato tudo Jesus amado o quê? Meu, olha, esse, olha esse sapato Jesus amado 10 e meio <risos> 10 e meio é, é, é da Aldo é da, é da Aldo. Aldo. Sabe qual que é da Aldo? A Aldo foi aquela loja que fez aquela música lá, amor. Você não conhece? Piada ruim, não. É aquela música da Aldo. A Aldo, cada um no seu quadrado. Meu Deus, não. não eu eu tô tô muito bom. Bom. Você não gostou da musiquinha da Aldo? É a melhor musiquinha, cara. Vocês acharam muito ruim a piada? Quem achou a piada boa, comenta aí no chat, entendeu? Ninguém vai comentar. O que você achou aí, véi? Pijama que eu vou dormir na sua casa daqui pra frente. Ó, o rabinho. Não. Não, coloca aí, coloca aí Vamos brincar de caça unicórnio Vamos <risos> O que que é calça-unicórniozinhozinho? Si? Ai, não sei, é uma brincadeira não. É family friend, isso? Cagar no rabo <risos> <risos> Tipo o jazinho, ó, vambora Vambora, vambora mulher tem aqui panela de arroz? Isso é de arroz, é pra fazer ser igual a, aquela lá. Né? É, não sei. Ah, ela parece ser de ser, hein. Ah, mas eu acho que, que é de arroz, talvez. Será? Tem umas Nossa, máquinas isso... de café, amor. Você não queria uma máquina de café pra deixar lá em casa? Olha, tô, que olha, beleza de máquina. Que beleza de máquina. Olha o forninho que O forninho caiu. Olha aqui uns copos, velho. aqui o copo do R$ 2,95 um copo do Canadiense. Veja as taças. Ai, que bonito. Eu ah, quero pronto. Um board. ah, pronto. Ah, pronto. Ai, tem uns board game, cara. Não, não tem não. Uh, agora ficou interessante isso aqui. O que é o Risk? Fão sets. Como é que é, amor? Ah, não, tem um monte de gente que chega e eu venho aqui com as pessoas, as pessoas compram um prato, não compram taça, tá, essas coisas de é, cozinha, é... cozinha, porque é, é melhor que do Dalarama, né, porque tipo assim, se você parar pra pensar, é, são coisas boas, né, de marca mesmo e tal, só que é velho. Meu patins eu comprei aqui, novinho. Aqui, ó. A gente vai praticar esporte, pega essa bola Nossa, aqui. lembra disso aqui, mãe? É, você lembra que é isso aqui? Minha mãe colocou no squash uma vez, né, mãe, pra, pra é coisa Gente, viu? A gente é. não briga com ninguém. É. Você briga só com a bolinha na parede. Né? Squash é bem legal. Fiz o quê? Duas aulas de squash? Eu acho fez um pouquinho mais. Fiz <risos> um pouco mais de aula de squash? Eu curtia. Ah, galera, tava apertando mesmo isso aqui. Quanto tá isso aí, mãe? 15,95, mas parece que tá. 15,95 com o, o, o par de. Tá bonito, né? Olha tá bonito, isso é. aí tá bonito. 15, 15 doll? 15 dól tá top? Aí você precisa top. afiar isso daqui lá no Decathlon e tá novo. Nossa, maravilhoso. As ah, bota, bota pra é esqui também, ó. Sim. Bota de esqui. Aqui, ó, quer comprar um conjunto de prata, tá? Olha, conjunto completo de oh, Isso aqui tá muito legal, hein? Pra, pra, pra colocar retisco é, né? e tal. 3,95. Ah, itch. 3,95 mas só tá tirar, bom, né? Eu levar o conjunto. Não, algum não, é. Você é. pode tirar. Ah, esse aqui tá bonito, mas isso aqui é só cara, esses pratos aqui, ó. Eita. Olha esse conjunto um hum. de pratos. Cara da dona Sandra de Que Agora eu tenho a Sandra E a dona Sandra Coelho, né? Tá, tá complicado essa situação aí. Eu tenho um prêmio aqui do. Largaram <risos> um prêmio do Desjardins aqui. Aqui tem as coisas estranhas. Tá, mas olha só, a gente pode comprar um prêmio aqui, ó, e falar que eu ganhei esse prêmio ascensão 2021 aí, ó. Uhum. Esse Olha aí, é gente, sofrador, gente. Esse aqui foi um prêmio que a Twizy ganhou, entendeu? Do Desjardins aí, muitos anos atrás. Uhum. 2021. Uhum. <risos> é. Quanto tá? 3,75 a panela de fundir? Ah. Pô, amor, isso aqui é legal pra gente fazer uns fundizinhos em casa, hein, olha. 3,75 para a panela de fundir? Esse aqui é pra fazer Sim. queijo. Você põe as bolinhas de provolone aqui, né, e põe no forno. Ah, ó. você coloca as bolinhas de provolone, né? Ah, você põe um pedacinho de provolone aqui, ó, e põe no forno. Hum. Aí você derrete, e você vai pegar umas bolinhas. É assim que faz o Mia Roulet, que é aquele provolone milanesa? Não, provolone milanesa é milanesa, você e tá, esse aqui você põe no forno. Ah, tem outros aqui, é ó. aqui ó. Esse aqui também, ó. Explica coisas aí, o que, que mais você achou aí? Olha, um cinzeiro da época da, da vovó. É. Ah, esse cinzeiro aqui eu lembro que o vô usava, ó. Tipo do cinzeiro que o vô usava, hein, mãe. Gente, é isso que eu tô entendendo. O galo da felicidade, o galo do tempo Que normalmente tem esse aqui Galo né? do tempo? É, mas não é esse, né? O que é um o galo do um tempo? tempo? Porque, porque ele muda de cor conforme o tempo Você vai esfriando, fica azul Se vai esquentando, e fazendo. Meu Deus Não é bruxaria, conhece? é tecnologia Como que já dizia é o Zeke. Aqui, ó, pra você colocar sua, o seu pau de selfie Esse aqui é o pau de selfie antigo, viu, mãe? Olha o meu pau de selfie É, então É eu não posso mostrar o meu pau de selfie Porque eu tô usando ele, gente Mas esse aqui é o, o primórdio do pau de selfie é esse aqui Amor, realmente, se der uma garimpada, tem. tem, tem ah, não, então, hoje não tá bom, tá? Porque a primeira vez que você sai é, do vai é comprar nada. Inclusive, assim, uma coisa que eu já tinha percebido em, em todas as cidades do, do Canadá, mas aqui no Quebec parece que é um pouco mais. É um pouco mais aflorado. Todos os bairros eles têm uma ruazinha que tem. Não todos, né? Mas a maioria dos bairros que eu passei, pelo menos, tem ruazinhas assim, fechadas, só pra pedestre. Tipo, vai ser daqui de trás de mim aqui, ó. Então a galera vem aqui e fica andando, é uma ruazinha comercial. Lá perto da minha casa tem uma exatamente igual na Gay Village. Então, eu não tenho certeza, gente. Se alguém souber no chat, vocês me falam. Eu não tenho certeza se isso é meio que obrigatório por bairro, ou se isso é cultural. Eu não, não, não sei qual é que é. Eu sei que sempre tem, tipo, sempre tem essas para pra galera andar. Bonitinho, tem até um balancinho ali. Cara, é, é muito engraçado o, o cuidado, né? Que, que o governo tem mesmo, assim. E tem com o bem-estar das pessoas e tal, né? Ter esses lugares pra andar, ter esses negócios mais, mais tranquilos. E é uma cidade gigantesca, né? Montreal em si é uma cidade grande, mas você vê, ó, não tem tanto barulho, não tem gente falando alto e etc. Então acaba tendo um. um um feeling de cidade pequena, de cidade de interior, mas com cara de cidade grande, e eles são muito bairristas aqui também então a galera que mora por aqui, eles só compram por aqui eles só ficam por aqui, eles dificilmente eles saem né? então tem muito disso aqui cara. isso eu acho engraçado, uma, acho que isso é uma, uma diferença grande do Brasil não na questão de ser bairrista e tal, porque isso tem também, tem também no Brasil, mas acho desse cuidado de ter centros comerciais muito parecidos uns com os outros, sempre tem um bairrinho com essa rua pra andar e tudo mais, então quando vocês verem pra cá, aproveitem pra dar uma voltinha nessas ruas, eu sempre vou caminhar por uma dessas ruas também. vale bastante a pena. Olha o tamanho da bolsa da sua mãe, minha. <risos> quase no pé. Meu Deus, cara. Quase no pé. Meu, olha o tamanho da minha mãe perto de você. amor Vai do lado da minha mãe, amor. Eu não quero arrumar a Olha isso. <risos> olha o tamanho da minha mãe. Mas <risos> isso é muito alto, amor. Olha. É os dois. O André também tá é alto, né, mãe? O André é tá maior que você, não é? É, é, é difícil é. achar um maior que sem mãe? É difícil. Olha, eu tô maior que você agora. Tá. O Henrique também tá maior que você já, não Top. tá, não? O Henrique tá maior que você. O Henrique tá maior que eu? Mas tá. daqui a pouco ele abaixa, né? Daqui a é. pouco dá uma diminuída. É. Tava falando do Service Canada, que fica ali atrás, o Service Canada é o lugar que você vem pra poder tirar sua documentação, principalmente seu SIM number, né? Quando você chegar aqui no Canadá, você vem aqui no Service Canada para você poder fazer o seu sin number e aí com o seu sin number você consegue fazer conta de celular, você consegue fazer conta no banco e muitas outras coisas. E uma coisa engraçada é que tem dois tipos de sin number diferentes. Quando você ainda é estudante, você tem um número diferente do que o número do, do residente permanente. Então quando você se, se torna residente permanente do Canadá, esse, esse seu SIM number ele muda e muda todo o cadastro também, na verdade. Então eu, se eu não me engano, eu acho que até o seu credit score ele abaixa, ele recomeça, alguma coisa assim Eu não presto atenção no meu credit score quando o meu mudou, quando eu virei residente Então eu não tenho certeza exatamente agora se ele mudou ou não Se alguém souber, manda aí nos comentários aí pra mim aí Isso, isso é isso, awesome. awesome. <música> que os ossos É que Se pico que não me mate não dentro de ti Dentro de ti E mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Quer dizer mais, please? Please help me out!